Já estou na Inglaterra, já estou em Londres com o meu amigo Dave, da Ice Group <risos> <risos> ó, Já ganhei presente aqui, ó. eu vou fazer o momento bom de do aqui tá? que É o kit receptivo <risos> da Ice Group, cara. o tipo de sobrevivência E aqui eu vou estudar <risos> e Dave mostrar a acomodação da Ice Group Todas as vantagens e benefícios que Ice Group oferece para quem está fazendo intercâmbio aqui na Europa né? Da Terra, Irlanda... Né? Irlanda também! Irlanda! Então vocês vão acompanhar comigo a nossa aventura na Europa Europeia Europa. É, Europa e é, Reino Unido, né? Agora, é. É. Reino Unido. <risos> Acompanha aí, gente, vamos lá. E aí, Junior, chegou agora, como foi na imigração? Foi ótimo, cara, deu tudo certo. Falei inglês lá, pratiquei, tá bacana. Muitas perguntas? Certo. Muitas perguntas. Ah, o que você veio fazer aqui? What's the purpose of your visit? Uh -huh. Where are you from? How many days are you going to stay here? E tudo mais. Aí, então deu tudo certo, deu tudo certo. Maravilha, então, as coisas lá, lá. já estão no carro, bora é lá. Vamos lá, bora. Vamos seguir Vai pagar o link que todo mundo paga. Todo mundo que chega aqui faz isso. Você vai dirigindo, você tirou a carta. Pula pro outro lado, pula pro outro lado. claro, cara. Aqui sou eu. A gente resolveu o negócio do seu transporte. É e aí a gente vai falar sobre o kit também. Que tá no seu. Joy. Ah oh, aqui é o contrário, né? O volante. Eu caí numa, numa, numa roubada, né, De me acostumar com o Brasil. David já deu.. Já tirou sarro aqui <risos> da minha, minha cara, mas aqui é, contrário. é. o contrário, ó. Eu tenho. Certo. Porque ah, antigamente é o europeu, eles. Oh, o Reino Unido fazer parte da União Europeia. O europeu, eles tinham vantagens empregos, Em empregos, em ficar aqui Por quê? Sim. Porque eles não tinham nenhuma burocracia Certo Agora, todo mundo que vem para o Reino Unido É a mesma burocracia De fazer entrevista é, Adquirir o visto Arrumar uma carta de emprego Para fazer parte ali da pontuação do visto Certo Entendeu? Então, Entendi. assim, abriu um mercado muito, muito interessante Interessante, é? Que a gente pensa... Desde a sacola até os últimos itens. A sacola aqui você paga para utilizar no supermercado. Então a gente é... fez essa sacola aí, que é uma sacola é, reciclável, né? Certo. Para utilizar no mercado, não ficar poluindo e tudo mais. Legal. Essa plaquinha virou tipo um ícone da esse grupo também. Todos os alunos gostam de tirar foto Sim. Né? quando chega e gosta de receber sua própria plaquinha. E aí certo. a gente... Outro dia teve um aluno de 2016 que, pla... que mostrou a plaquinha dela pra gente. Ela é, pô, gostou bastante. É, isso aqui é uma excelente memória, né, cara? É, é muito especial isso aqui. Nossa, o pessoal guarda bastante. É, e aqui tem a frase, né? When man is tired of London, he's tired of life. É, bem cara, impactado. Impactar mesmo, pô, eu cheguei já emocionado. E aí, <risos> aí dentro também tem um uma Opa. sopa isso é sopa olha é, que porque legal a gente sabe que o aluno no primeiro dia às vezes nem tem tempo de, é, de ir cara. no supermercado não mesmo e essa essa empresa é muito boa é por kitchen eles fazem empresa, é, sopas orgânicas que legal e também tem uma concepção de material orgânico reciclável tudo certo. mais legal. é e... bem bacana em cinco minutos okay. o aluno coloca na água aqui uh -huh. A sopinha fica uma delícia. E não é, e não é miojo, né? Mais saudável, é miojo, mais saudável. Mais saudável que miojo. Gente, é mais saudável que miojo, rapaz, tirando. Aí dentro tem um adaptador, porque ah, né, ó, o sistema de tomada aqui é diferenciada. É, aqui, cabine aqui, ó. Cara, isso é muito útil. É, muito útil. É Nossa, simples, mas é muito, muito, muito útil pro tipo, computador, celular. Isso aqui é, é um padrão europeu ou é universal, do... universal. Do outro lado é britânico, né? britânico. Então esse aqui é britânico. Esse é o universal, universal né, para todas as tomadas. Aqui. E aqui esses três pontos é o britânico, estilo britânico, que a gente né? utiliza aqui. Joia, show. Muito bem. <risos> Não estou acostumado, cara, com o carro aqui ao contrário, ó. Tudo, tudo, tudo, tá tudo do avesso para mim, literalmente. Bom, aqui a gente tem o, ó, cara, é, é o mapa, né, de... Isso, é tudo personalizado metrô? aí, né, a gente tem um mapa aqui personalizado legal. com os maiores Os pontos principais da cidade, os pontos turísticos principais que a gente desenvolveu para os nossos estudantes. Poxa, então, o mapa do metrô com todos os pontos turísticos. Olha. Então, tipo, você olha o ponto turístico, tipo o Big Bang, qual que é a estação de metrô que é mais próxima? Certo. Né? Ah, é a estação Embankment. Aí você vem aqui no mapinha Sim. do metrô, que esse é o mapa oficial do metrô. Um que pequeno ligado. mapa, né? Oh, e você o encontra ali o um Né? Certo. Nossa, tudo, tudo organizadinho, Exatamente, com os ícones, as é. cores, tudo certinho para os aí, não se perderem. Agora a gente vai até o metrô te ensinar como que utiliza todas essas estações aí, como que você vai fazer para se movimentar de um lado para o outro no metrô. Que legal, Fica tranquilo cara. que a gente Muito vai ensinar. Não quer ficar perdido, não, hein, voltar, Quero uhum. voltar para acomodação tranquilo. Você vai voltar, tá tranquilo. E esse Olha aqui, só, ó? Esse é o Gift card, é um chip para o seu celular. A gente ah, disponibiliza para o aluno pro aluno já chegar hum. E ter internet para dia internet. seguinte Olha que E legal. até a escola É super importante o aluno ter Sim. internet A gente já fala para o aluno qual que é o aplicativo Ideal para baixar tá. Para no dia seguinte chegar Com tranquilidade na escola legal. E, e esse chip aqui esse chip aqui Ele é tipo pré-pago, tem essas coisas aqui Exatamente, vamos é um pré-pago é, Como a gente tem uma parceria Com essa empresa, o aluno ganha 5 5 libras ali, é, uma vez que ele faz a primeira oh, recarga. 5 libras no Brasil, acho que dá para comprar um, um, um iPhone. É, exatamente. <risos> Entrou. Mais ou menos isso, né? Então aqui é um, é já já 5 libras para poder usar na primeira vez. Exato. E aí depois eu carrego como esse, é, esse chip? Cartão de crédito. Ah, você vai colocar usar o seu cartão, eu vou te ensinar como tá. que você faz o processo através do site, Legal aqui, o cartão e tudo mais. Show de bola, legal. Olha, ah, tem, tem tudo aqui então que a gente precisa, né? Para os, primeiros, para os primeiros dias em Londres, já tem tudo aqui. Já tá tudo na sua mão aí. Até é comida só... tem. Muito bem. Só seguir. É, e tem a água, né? Que eu já tô acabando com ela também. <risos> Muito bem, vamos lá. É. Vamos continuar nossa jornada em Landa.